Olá rapaziada sejam bem-vindos ao novo quadro do canal Maratona do, do Crash BR. Opa, você não tá entendendo o que eu tô falando, mas eu simplesmente bati um mil inscrito Um mil inscrito? É um K Eu bati um K e agora simplesmente todos os vídeos antigos de tutoriais assim Eu vou meio que repostar eles mais editados, na verdade é assim, ser mais editados uns E outros até gravados diferentes Então, esse vídeo aqui é uma cópia deste aí Então... Por que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que esses vídeos antigos é uma merda, então <risos> eu decidi fazer aqui. Então, bom, como vocês devem ter visto, eu vou ensinar vocês a como tá jogando aqui, né? Mudando a visão. Então já vai deixando o um like se inscreve no canal, que você não imagina como vai ser esse vídeo, é insano, velho. Então deixa o like, roda a vinheta e bora pro vídeo. Você vai baixar esse aplicativo que está na descrição é o Keyboard. É Eu esqueci o resto do nome, mas é Keyboard. Ele está na descrição, é mais fácil baixar pela descrição. Depois clica lá em abrir na Play Store que é mais fácil. Vai deixando um like quando você baixar ele, vai, vai acertar abrindo aqui. Vai aparecer Só que você vai pulando aqui ó, automaticamente, vai pulando aí automático, Tá ligado? Enfim, clica aqui em finalizar. Tá tudo em inglês aqui, mas não tem problema. Eu vou ensinar a todos, a, a todos vocês aqui o que está escrito. E como tá fazendo isso aí que eu De mudar a visão Bom, como vocês podem ver, ele pede aí um monte De acessibilidade Aqui, então você clica no primeiro e vai Permitindo tudo, mano Aqui o primeiro acessibilidade, eles pediram Então eu vou colocar aqui, que é em mapper Vamos permitir, ali você pode voltar depois disso Aí beleza, tá tudo ativado Na verdade tudo não, mano, falta mais Você clica aqui para ativar isso Pera aí Beleza, ativou clica aqui para ativar isso esse aqui eu não sei esse aqui é... importante <risos> é isso aqui mano. você vai vir aqui mano nesse mais aí você pode ver mano que tem rec... é... recorde target. o que é isso você vai estar tá apertando nele e vai estar tá clicando no botão de botão de volume mais para aumentar aqui segura aperta aí você vai vir aqui em actions add actions aí vem aqui key code pera aí é key é aí você vai estar tá achando aqui o F15 que é no Java é o botão que você usa para estar tá mudando aí beleza vamos achar aqui aqui F15 key code F15 Selecionar e clica em save aqui embaixo, beleza? Aí já tá salvo aí. Aqui para ele funcionar, você vai ter que vir e ligar o, o teclado, mas como faz isso? Eu vou ensinar aqui agora. Pode ver que ele tá vermelho aqui, mano, porque ele não tá ativado. Você vem aqui nos três tracinhos aqui e vem a NAB... peraí, a NAB não, oxi, peraí, tá bugado aqui. Eu tô clicando, não tem, ou então eu vou dar outra dica. Se você não quiser fazer isso, você clica aqui pra sair. Aí, pera aí, você vem aqui mano no aqui por exemplo em qualquer lugar digitar e tem aqui essa barra de tocar teclado é que você deixa ativado aqui o keymap mas uma dica que eu dou mano é você não deixar isso ativado é durante quando você vai digitar porque senão não aparece aqui o teclado para você digitar então quando você for digitar quando você por exemplo se já tiver gravado um vídeo você vem aqui e desativa por Gboard ou para teclado do seu, do seu celular Samsung, Xiaomi ou Alcatel, sei lá E aí vai voltar ao normal, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como está funcionando lá no Minecraft. Minecraft como vocês podem ver, deixa eu carregar aqui Aqui eu vou vamos ver aqui em opções Ah, isso deve estar se perguntando como é que você fazer A gente espera aqui carregar e vem aqui teclado e mouse Aí você pode ver aqui que pra... Cadê? Mudar perspectiva, F15, tá vendo? Porque lá nós mudou lá. Aí cê clica aí, aqui, tá aqui, né? Você pode ver aí. E agora, mano, é só você entrar em algum mundo. Aqui a gente entrou no mapa, mano, deixa só destravar aqui que tá travado. Aí. Destravou? Beleza. Como você pode ver aqui, eu acho que tá desativado, não tá? É, tá. Então a gente vem aqui, por exemplo, no chat. Se você deixou de ativar, vemos aqui no teclado para digitar. Aí eu venho aqui e vou mudar lá pro o Map. Tá vendo aí agora? Eu venho aqui, clico no botão de aumentar volume e simplesmente muda a visão. mano. E não, isso não é corte. Tanto é que minha voz não mudou nenhuma. Desculpa aí para eu parar, mas eu tinha que falar isso. Vem aqui, eu posso ficar clicando no botão e vocês estão ouvindo um barulho de eu clicando na tecla aí, eu sei lá. Mas, enfim, esse é o vídeo, mano, aí depois pra você poder digitar novamente, sei lá, pra alguém, mandar mensagem pra sua mãe, é só você ativar o teclado e voltar pro Gboard, beleza? Então é isso, tamo junto, mano, se inscreve no canal entra no grupo do Discord, vê que lá estamos tentando bater 50 membros até fim de ano. Eu acho que não se consegue, vê. então se inscreve aí e deixa o like e entra no grupo do Discord, <risos> então é isso, mano, muito obrigado, falou valeu e tchau!